Olá, eu sou JC. seja bem-vindo a esse vídeo e hoje eu vou estar tá fazendo um react da nova música do Abin, que ele acabou de lançar a música que chama Flow. Mas lembrando, eu também acabei de lançar minha nova música Powerful, essa aqui. E você também pode ouvir aqui diretamente no meu canal do YouTube ou nos canais Spotify, Deezer, iTunes, todos eles estão disponíveis para vocês ouvirem essa música. Lembre-se de salvar essa música também para você ouvir outras vezes. Então vou fazer aí o react da nova música do Abin. Começa num pianinho, né? Acho que é uma balada. Bad solo. Gostei muito da nova música do Abin, é uma balada, né? Vocês curtiram também? O que vocês acharam dessa nova música dele? Deixe aqui para mim nos comentários. Lembre-se também de deixar o seu joinha e se inscrever no meu canal. Lembrando que a minha nova música Powerful também está disponível no Spotify, iTunes e todas as outras plataformas digitais. É só entrar lá e conferir. Então é isso aí, grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.